Rotação e limpeza dos chakras A ativação dos chakras se dá no mesmo sentido, tanto para os homens quanto para as mulheres? No que se refere à rotação dos chakras, certamente passaremos aos irmãos, informações que diferem daquela apresentada pela literatura existente em seu plano. E para facilitar seu entendimento, começaremos pelo estudo do chakra básico. Este chakra, assim como os demais, é composto por várias camadas energéticas nas quais podemos observar pequenos vórtices que, unidos, formam o centro de energia denominado chakra. Cada um desses pequenos vórtices tem uma rotação diferente. Como esses vórtices se unem para formar o chakra básico, as várias rotações se combinarão e esse chakra terá a rotação no sentido anti-horário, o que facilitará a captação das energias da Terra. Sendo assim, quando o chakra básico estiver muito aberto, denotando que o indivíduo está envolvido com o plano terrestre em detrimento do plano divino, é preciso fechá-lo. E para isso, alteramos sua rotação para o sentido horário, até que ele retome o equilíbrio necessário. O sentido de rotação dos chakras é variável. No entanto, até o chakra umbilical, todos giram no sentido anti-horário, tanto nos indivíduos do sexo feminino, quanto nos indivíduos do sexo masculino. Já o chakra cardíaco pode apresentar-se harmônico em ambas as rotações, horária ou anti-horária. Aqui importam as manifestações emocionais vivenciadas pelo espírito encarnado, e não a sua polaridade. Para harmonizá-lo, basta impor a mão sobre a região do corpo físico correspondente a ele. Os três chakras superiores, laríngeo, frontal e coronário, normalmente giram no sentido horário posicionam-se na mesma linha vertical e a velocidade de rotação do chakra coronário supera a velocidade dos outros dois chakras juntos. Uma desarmonia em um dos chakras superiores se refletirá em desequilíbrio nos demais. Quando, por exemplo, existe uma desarmonia no chakra laríngeo, existirá uma desarmonia no chakra coronário. O mesmo não ocorre com o chakra frontal, uma vez que ele parece se destacar da estrutura do duplo etérico. Assim, suas desarmonias dificilmente afetam os demais chakras. Todavia, ele pode ser afetado por desarmonias decorrentes de outros centros energéticos. Aqui, verificam-se os casos de espíritos que utilizaram de forma negativa sua capacidade mental, prejudicando seus semelhantes para alcançar seus objetivos egoístas. São os magos negros que têm o chakra frontal em profundo desequilíbrio, bem como um chakra básico em tamanho desproporcional. Mesmo assim, esses indivíduos poderão apresentar os demais chakras equilibrados em sua estrutura. Como proceder na limpeza dos chakras? O ideal numa limpeza de chakras é a intuição para saber qual a cor a ser utilizada. Depois, a visualização desta cor no sentido da rotação do chakra e, finalizando, a mesma cor no sentido contrário para a exclusão das energias negativas, voltando a girá-lo no sentido real para que fique harmonizado. Quando o paciente apresenta um problema mais complexo e que se perpetua durante meses ou até mesmo alguns anos, há necessidade de uma limpeza dos chakras através dos cordões dos mesmos. Isso se explica pelo fato de que os cordões dos chakras possibilitam a energização daqueles pequeninos vórtices que formam cada camada do chakra. Para a limpeza dos cordões existem cores específicas? Para cada paciente, é preciso observar as cores que deverão ser utilizadas. Mas, de modo geral, pode-se utilizar as mesmas cores vibradas para a limpeza simples dos chakras.